O Ministério das Comunicações começou a implantar uma nova forma de lidar com os processos. Agora vai ser tudo digital. A mudança já está valendo para um setor, o da radiodifusão. Acompanhe na reportagem de Celina Paiva. Nada de papel. Agora, novos processos no Ministério das Comunicações só por meio digital. O sistema eletrônico já começou a funcionar. Dá para ver pelo site. Uma área da página do ministério foi destinada ao cadastro de quem quer acompanhar os processos. Isso vai dar transparência, vai dar é, agilidade, vai economizar muito tempo. O que tem que viajar são as informações, não é papel e muito menos as pessoas. O cadastramento já está aberto aos radiodifusores. Para fazer o registro no site, é preciso ser o representante legal da empresa e incluir dados pessoais, como o CPF. A partir daí, o radiodifusor vai ter uma senha e pode acompanhar qualquer novo processo de que faça parte. Consultas aos documentos no novo sistema podem ser feitas a partir de 28 de abril. No dia 28 de abril, os novos processos de radiodifusão serão todos eletrônicos. Então, todo novo processo que a gente abrir vai estar disponível eletrônico. E a partir do ano que vem, não vai ter mais processo em papel no Ministério, vai ser tudo eletrônico. Vão ser muitas mudanças. Os documentos não serão mais enviados por correio, por exemplo. Um ofício que levava até 90 dias para chegar, agora pode ser encaminhado instantaneamente por e-mail. Quem for cadastrado e quiser fazer alguma consulta ao processo, vai precisar digitar apenas a própria senha na internet. O novo sistema foi implantado primeiro no setor de rádio porque é ele que mais concentra documentos no Minicom. São cerca de 24 mil processos. A mudança agradou a empresários do setor. Só queria registrar que essa questão do processo eletrônico é trazer o Ministério das Comunicações para o século XXI. Isso aí é, o, é uma coisa mais, eu diria que é uma das coisas mais relevantes e é uma das marcas mais perenes que a sua gestão e a sua administração da sua equipe darão para esse ministério. Isso é fundamental para o setor e principalmente é, para a longa fila de processos que estão aqui no ministério e que oportunamente serão também digitalizados e tornados eletrônicos. O sistema eletrônico de informações é uma plataforma livre, compatível com diferentes sistemas operacionais. O Ministério das Comunicações é o primeiro a adotar a nova gestão em todos os processos.